Uh, basicamente hoje estaria aprendendo uma língua do qual, do qual deu a origem da nossa e de várias outras só que hoje em dia é meio in, é inútil usar é. ou seja tu já deve saber do que eu tô falando se você já estudou história ou não é burro latim então né bora aprender latim né porque oh aprendendo latim pela primeira vez exato ah nossa velho vir puela feminina ah isso daqui faz sentido Puella. Weed for so. I am a boy. I am a woman. Ego, some weird. Ego. tinha Ah uh. Pô, meu! Eu sou muito bom! Ai, ai. Bora lá, né? Bora lá, galera! Temos que apoiar o pedreiro e cantor de K-Pop, né? Que deve estar aparecendo aqui no canto Ah, faz sentido, né? Ah, Pera aí... Ah, The Man. Quis tornet, quis. Who? quis, quis, quis, quis, quis, quis, quis, quis, eminanto, ornit, a não, menina, não, é, vamos ver, a menina está. Dormindo. Não, a minha meu, você muito burro. Ah, se fude. For... Em urbe? É, faz sentido, porque é tipo. Seria tipo algo tipo. No urbano. Né. Who is Est? Is. que é is? isso? Isso. Ah. Who is. Who is. Who is. Marcos. Is. Marcos. Est. S is É, dorme, é. dorme dor, dor. né? Ah, tem umas coisas aqui tem... Tem... Tem... Ela dorme no caso Mano, vamos ver quantas Quantas unidades que nessa unidade aqui Só? Até a unidade 14? Porra, potente hein Ah, velho, dá pra fazer esse troço aqui bem facinho inteiro, né? Máter. mater o oh, que gente, velho? mater A gente Butters two s 2R Soror This sister skills Soror Nossa, até espirrei. Ele é tão incrível. Ah, mas é isso o vídeo. Espero que você tenha gostado. Eu espero que tenha gravado minha voz, senão eu vou ficar muito ruim. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, galerinha. para a gente chegar aos 8 inscritos. E tchauzinho.